Hoje vamos conversar com a engenheira química e pós-doutoranda Caroline Borges-Augustini. Ela possui graduação em engenharia química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado em engenharia química pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da URGS. É uma pesquisadora experiente na área de engenharia química, com ênfase em produção de biogás, tecnologias limpas, tratamento de resíduos sólidos tratamentos biológicos e análises de emissões atmosféricas. Dedica-se a pesquisas sobre energias renováveis no Laboratório de Estudos em Couro e Meio Ambiente, o LACouro, do Departamento de Engenharia Química, deQ da URGS. Caroline, muito obrigada por nos conceder essa entrevista, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui. Caroline, a pesquisa é um trabalho muito árduo, especialmente no Brasil. O que te levou a escolher este caminho profissional? Bom, desde o início da minha graduação, eu sempre tive muita vontade de aprender mais sobre geração de energia renovável e sobre e juntar isso com o aproveitamento de resíduos. Daí, durante a minha graduação, eu conheci o processamento do couro, a importância desse processamento aqui, especialmente do Rio Grande do Sul. E acabei seguindo nessa área e consegui juntar essas duas coisas, o aproveitamento dos resíduos que essa indústria gera e junto com a produção de energia renovável, que sempre foi o meu maior foco, assim, em tentar entender melhor e pesquisar fontes alternativas de energia. E daí eu escolhi seguir nessa área. O meu mestrado e meu doutorado foram focados nessa área. Quando e como surgiu esse interesse para estudar as energias renováveis? Foi durante a graduação. Na engenharia química não tem a disciplina específica, até tinha alguns anos a de produção de energias renováveis, e eu acabei, aquilo me chamou a atenção, eu fui a fundo mais fora da graduação e decidi que o mestrado seria uma opção eu aprender mais aquilo que acaba... A engenharia de química, claro, não é focada só nisso, tem outras engenharias, engenharia de energia, que tem essa questão do aproveitamento energético, mas daí eu quis juntar isso e me aprofundar melhor nisso, casando o processamento do couro com a geração de energia, mas aí no nível acadêmico de mestrado. Recentemente, seu trabalho intitulado Liberação de Hidrocarbonetos durante a Biodegradação, de resíduos sólidos da indústria coreira para a produção de biogás foi selecionado e premiado internacionalmente. Conte-nos um pouco sobre a conquista do Prêmio Jovem Cientista do Couro de 2021, concedido pela União Internacional de Sociedades de Tecnólogos e Químicos em Couro. Esse prêmio é o um sonho assim, há algum tempo. assim Eu acompanho as edições desse prêmio e sempre foi uma vontade minha de submeter de muito felizmente de ganhar então essa associação ela é uma associação de todas as empresas e todos os atuantes na área do couro, tanto a questão do processamento, quanto toda a parte de matéria-prima, quanto toda a parte pós do processamento do couro, que são as indústrias que estão por exemplo, a indústria calçadista a indústria automotiva, a indústria moveleira é um, é um conglomerado bastante grande de indústria. Uma dessas áreas que essa associação preza muito e foi a área que eu ganhei, que foi a área de sustentabilidade e meio ambiente, é justamente essa área voltada para um processamento mais verde, para um aproveitamento melhor dos resíduos, porque a indústria do couro, quem não é da área, pensa poluição, cromo, todo mundo pensa, acaba associando essa indústria a não ver toda essa movimentação econômica e todas essas áreas das indústrias, que é, a indústria de couro movimenta. Então, essa parte do prêmio que justamente eles valorizam e priorizam pesquisas de pessoas que querem trazer uma pegada mais verde para o processo. O próprio Curtume, o meu trabalho desse prêmio, ele é muito focado do próprio Curtume, ó, gerar o resíduo, aproveitar esse resíduo, gerar energia a partir desse resíduo e reaproveitar no próprio processo. Ele é bastante focado na implementação da geração de energia, que o próprio Curtume possa ter o retorno dessa energia. E o prêmio, ele é focado em jovens cientistas, que é justamente valorizar essa... pesquisadores mais novos para incentivar que é uma área que as pessoas às vezes não têm tanto interesse e justamente trazer o pessoal mais novo para construir uma carreira e pesquisar em cima de, dessa área. Quais eram os principais objetivos desse estudo e quais os resultados alcançados ao final da pesquisa? Os resíduos do, de couro, do, do curtume no geral, eles são resíduos muito complexos e eles têm uma cadeia molecular muito grande, que seria né, o colágeno a proteína da pele. Então o o objetivo do meu trabalho, da produção de biogás, é justamente quebrar essa molécula grande do resíduo complexa e transformar ela através dos processos microbianos da digestão anaeróbia em biogás. Só que uma etapa limitante do processo é justamente esse início do processo, que é a hidrólise, a primeira etapa lá do processo, que é essa quebra inicial do resíduo, justamente por ele ser muito complexo, ele ter uma cadeia molecular muito grande, ela acaba demorando muito tempo etapa limitante e é uma etapa limitante que limita o processo em pode demorar até meses para o processo começar a produzir o biogás. Então, o meu trabalho ele justamente ele quis associar estudar a liberação de hidrocarbonetos e também de carboidratos, essa liberação inicial para a gente saber justamente exatamente como ocorre essa liberação e poder atuar através de pré-tratamentos, através de, de cepas de micro-organismos especializados para tentar reduzir esse processo, reduzir o tempo desse processo, tornar esse processo viável economicamente, porque pensando assim, né, não seria viável todo o resíduo demorar quatro meses para voltar ao biogás, para o curtume. Então, essa etapa inicial, acelerar essa etapa inicial é vital para que o processo seja viável economicamente ele possa ser implementado num curtume. Então o objetivo do trabalho é justamente entender bem essa liberação inicial dos hidrocarbonetos e carboidratos para poder atuar, a gente poder com esse trabalho tem vários outros trabalhos de pré-tratamentos físicos, pré-tratamentos químicos do, do resíduo justamente para tentar deixar essa etapa inicial o mais rápida possível. E uma das hipóteses da sua pesquisa trata do aproveitamento energético desses resíduos sólidos com geração de benefícios para a indústria coreira brasileira e também para a indústria global do couro. Gostaria que vocês nos explicasse um pouco mais detalhadamente quais seriam esses benefícios e qual a diferença, o que é particularmente benéfico a nível Brasil e o que é mais aplicável a a indústria. Então, assim, os benefícios são muitos que tem esse aproveitamento. No Brasil, especialmente, como o Brasil ele é um país muito grande, ainda é muito barato para o curtidor dispor esse resíduo num aterro. Isso, por exemplo, a nível mundial não acontece, na Europa não existe aterros do jeito que existe aqui lá, os resíduos são incinerados, tem outros tipos de aproveitamento. Aqui no Brasil a gente tem uma é praticamente uma disposição direta dos resíduos que são produzidos, que são gerados, são dispostos nos aterros. Então, isso por si só, simplesmente evitar essa disposição do aterro, fazer um aproveitamento, simplesmente tirar o resíduo do aterro, a gente já vai contribuir muito para a questão do aquecimento global, porque esse biogás ele é gerado naturalmente e é liberado para a atmosfera, não é captado e aproveitado. Então, aqui no Brasil tem muito essa questão que evitar que o resíduo vá para o aterro é muito bom sem contar que o aterro, quando a gente fala de aterros de curtumes, eles são para resíduos perigosos, então é muito caro. Ele é muito mais caro do que um aterro de resíduo sanitário comum. Então, já seria, em termos econômicos, uma economia para o curtume, simplesmente por ele não ter este gasto com a disposição no aterro e para o meio ambiente. Além disso, como a gente né, propõe que esse resíduo seja aproveitado energeticamente, o curtume vai ter esse ganho duplo, ele não vai gastar com o aterramento, e ele vai conseguir gerar energia a partir desse resíduo e essa energia pode voltar, por exemplo, para uma caldeira, pode voltar para dentro do processo de curtimento. E, além disso, listando todos os benefícios, esse resíduo, depois que ele passa pela digestão anaeróbica, ele é um resíduo muito propício para ser aplicado como fertilizante, porque sai muito carbono e fica muito nitrogênio no resíduo. Então, claro, existem, tem que ter vários estudos agronômicos, tanto a questão se tem algum composto metal pesado, sempre que é preocupação, mas já existem muitos estudos. Então, a gente quase que consegue fechar o ciclo do resíduo, o resíduo não vai para o aterro, o carbono do resíduo ele vira biogás e pode voltar para o curtume e o que resta ali ainda, o que não virou biogás, pode ser aproveitado como fertilizante pra, claro, para nível global é um ganho para a indústria como um todo, porque tem uma visão melhor para a indústria de couro e a indústria sendo assim, enxergada como uma indústria que também pode ser geradora de energia e geradora de um fertilizante não é mais só o couro que é o produto, tem outros produtos que podem vir. E no Brasil, especialmente, tem mais a questão do aterro, que é um problema para o Brasil, especialmente, que é esse manejo comum que a gente tem dos nossos resíduos que é em um aterro, então que o Brasil ganharia ainda um pouquinho mais do que, o, do que países que não têm esse, esse costume de, de levar os resíduos para aterro. Nós temos aí, então, ganho em três áreas, na verdade. Três áreas. Tanto econômica, né, de interesse econômico para as indústrias e empresas dessa área, para a população mundial, de modo geral, com os benefícios para o meio ambiente e também, uhum. em termos empresariais, um benefício de agregar valor positivo à imagem dessas empresas. Não, né? com certeza. Em termos de sociedade, o aterro ele é muito problemático, o ganho aqui seria, eu digo que o Brasil ganharia mais né com esse aproveitamento, porque o aterro, ele gera odores e, além disso, ele inviabiliza uma área, uma área que poderia ser utilizada, por exemplo, para construção civil, para algum tipo de investimento e de, e de desenvolvimento do movimento do país, ela fica inviabilizada por centenas de anos. Se tem um aterro ali, a gente não pode construir e desenvolver uma área. Então, o aterro ele é a pior tipo de manejo possível para um resíduo. Né? A gente só tem que aterrar aquilo que não dá para aproveitar nada. Então, por isso que se torna vantajoso economicamente a tumes do Brasil e do Rio Grande do Sul, que tem uma grande concentração de curtumes, Justamente por isso, porque a gente vai deixar de dispor esse resíduo no material Carolina, agora voltando a falar sobre a premiação em si. Quando e onde ocorrerá a cerimônia de premiação? Pois é, então, isso é uma incógnita. Dependemos da, da, da cura mundial da pandemia. Mas assim, a premiação sempre ocorreu, até agora, no Congresso da IUPS, que ele é agora o próximo, vai ser na Etiópia, das conversas internas, que ele vai ser em 2023 era para ser em 2021, mas já, já tá se trabalhando com a hipótese de que não vai ser possível aglomerado de pessoas em 2021. Ele até pode existir o congresso online, mas ele, a, a premiação mesmo vai ser a próxima edição ao vivo, que tiver, né, presencial que tiver dele, vai ser na Etiópia. Ficou bem interessante, né, não é comum de se ter congressos lá, e a Etiópia ela está justamente bastante empenhada em se lançar nessa indústria do couro, por ser um país em desenvolvimento, tudo, então ele conseguirem levar o congresso para lá, para o país, é muito bom para a Etiópia. Assim. Trazer todos os players, todo o pessoal da indústria, como o pessoal da academia, que, que pesquisa lá, é muito legal. Espero que a gente, que eu consiga ir em 2023, ou, que, ou antes, dependendo da... Do... Sim, vamos torcer por boas é. notícias em breve. E essa premiação, ela te contempla com prêmio em Sim. valores. Sim. É o valor de mil euros. Tu já pensaste o que irá fazer com o valor do prêmio? Do pré, sim. É um valor para o Brasil. Ele é muito bom, né? Principalmente devido ao câmbio atual. Mas então o principal foco então, são nesses experimentos de análise de hidrocarbonetos e carboidratos no início. A questão que torna caro esses experimentos é que os experimentos de digestão anaeróbia, eles são. Toda vez que eu vou que eu preciso coletar uma amostra no meu experimento, ela é destrutiva. Eu não, eu não tenho acesso à minha amostra sem destruir o meu experimento, porque eu, como ele é anaeróbio, eu não posso ter nenhum tipo de influência do ar. Então, assim que eu abrir ele e ele teve contato com o ar, ele não pode continuar o experimento. Eu tenho que analisar e colocar outro em cima. Então, eu estimo que, que eu vou ter 22, talvez até mais amostras. Então, qualquer valor que eu precise fazer de análise é vezes 22. Então, por isso que acaba o alto custo do, da análise, ele está na grande quantidade de amostra que eu preciso ter. E sem contar que claro, né, em triplicata, tudo, então acaba sendo um pouco mais caro por isso, assim, o valor. E também, né, outros acaba, o trabalho experimental demanda reagentes químicos, né, toda a questão da vidraria que tem, os, os bioreatores, tudo são vidrarias que são desenvolvidas para isso, né, justamente o diferencial das vidrarias, meus ensaios, é que eles têm que barrar o ar, tem que é um reator fechado, mas ele tem que ter algumas válvulas para que eu consiga coletar esse biogás e analisar o biogás ao longo do experimento, que eu não consigo coletar e depois continuar o experimento, eu tenho que coletar e eu perco o meu experimento. Então, o investimento ele vai nessas análises e outros, né, como eu falei, essas vidrarias e reagentes. Caroline, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Fala Engenharia. Nós a parabenizamos pela excelência do seu trabalho, pela relevância da sua pesquisa e pela importante premiação recebida. Desejamos que continue tendo muito sucesso e progredindo cada vez mais na sua área de conhecimento. Muito obrigada, Mariana. Eu que agradeço a oportunidade. O convite é uma satisfação enorme poder estar aqui, dividir o meu prêmio, a minha pesquisa. Agradeço muito pelo convite mesmo.